Nesse vídeo você vai aprender como manter o foco nos estudos. Então deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre foco, galera. Kenneth, como é que eu vou manter o foco nos estudos? Tem uma coisa que os alunos perguntam muito. Eu, eu começo a estudar e não consigo focar. Ou eu tenho uma meta e eu não consigo manter essa meta, galera, infelizmente para você ter foco é treino. Então é para eu ter foco em alguma coisa, tem gente que tem várias, não é uma receita de bolo, tá? Mas é, tem várias maneiras de você manter o foco. E uma delas que todo mundo aceita é você fazer pequenas metas, tá? Então você tem que fazer pequenas metas. Então, você tem que estudar matemática hoje, você tem que fazer, olha, tem que estudar tal assunto de matemática e resolver tantos exercícios. Então você tem que fazer um planejamento, colocar lá na sua tabelazinha lá do planejamento. Eu tenho que estudar biologia hoje? Então tem que estudar tal assunto de biologia. Agora, como é que eu faço? O legal é planejar. Todo mundo sabe planejar. Então fazer um vídeo de como se planejar, beleza. Posso até fazer pra vocês. Mas manter o foco e isso que é o problema, Kennedy, como é que eu vou conseguir manter o foco? Porque parece que o Netflix ele abre na minha frente, parece que o celular ele abre na minha frente. Quando eu vou olhar uma coisa no celular, eu vou pesquisar, exemplo, eu não sei se acontece com vocês, mas Kennedy, eu estou estudando Biologia, aí eu não entendi alguma coisa. Quando eu vou pesquisar na internet, quando eu venho eu já estou olhando outras coisas na internet, eu já estou olhando o YouTube, eu já estou olhando o Instagram, e quando eu venho eu já estou meia hora no Instagram. Então você perdeu o foco. Entendeu? Então, o que, que você tem que colocar na sua cabeça? O que, que você precisa? Precisa pesquisar? Então, pesquisa rápido e sai. Então, não pode ficar olhando o Instagram, não pode ficar olhando determinada coisa. É Notificação. Então, uma coisa que eu acho que você tem que fazer, se você quer ter foco, se você tem dificuldade, é tirar a notificação do seu celular. O meu celular não tem notificação, tá galera? Então, não, não existe, é sério, de verdade. Não tem notificação de Instagram, não tem notificação de WhatsApp, não tem notificação de nenhuma rede social tá? Então, é, como é que acontece? Como é que eu sei quando uma pessoa entrou em contato comigo no WhatsApp? Quando, ela, quando eu abro meu WhatsApp. Só que, ah, eu vou ficar olhando toda hora meu WhatsApp. Eu tenho que aprender a se controlar. Tem gente que sai de grupo, tá? Sai de grupo porque, olha, eu só consigo me controlar se eu sair desse grupo. Porque se o grupo mandar 300 mensagens, eu tenho que ler as 300 mensagens. Você, às vezes, é aquele tipo de pessoa que nem... Às vezes nem responde no grupo, porque às vezes tem gente que fica batendo papo, hora, hora, hora. Qualquer coisa coloca, você é a primeira a responder. Mas tem gente que nem responde, mas está olhando em toda a, a postagem que tá está colocando. Então só, mesmo você não respondendo, mas você olhando tudo, você tá perdendo o seu foco. Então tire a notificação e aprenda a olhar aquelas mensagens, é com o tempo, olhar aquelas mensagens e... É, é, não responder, não olhar A galera vai achar que você é chato A galera vai achar que você tá sumido E, e a galera vai achar estranho no começo Então até pra minha esposa Era minha namorada, hoje é minha esposa No começo quando eu não tinha notificação Pô, eu mando uma mensagem pra você Mas aí foi com o tempo que eu fui explicando As pessoas elas têm que aprender isso Que você não vai estar disponível 100% Então dessa maneira galera, eu acho que As pessoas perdem muito foco por causa da notificação Então tem que cumprir as metas Fez a meta, tem que cumprir Pode aparecer tudo na sua vida. Pode aparecer gente para te convidando, gente te ligando. Enquanto você não cumprir essa meta, você não tem que fazer mais nada. Tá? Então se você cumpriu isso, porque tem que ser o um mínimo. Você tem que colocar o um mínimo diário. E tem que colocar meta, galera. Porque se você não colocar meta, fica muito jogado ao léu. Agora outra coisa. Além das metas, você tem que colocar lista de prioridade. Porque assim, concorda comigo que às vezes, olha, lista a fazer. Aí você começa fazendo uma coisa... Aí aparece outra coisa, olha, tem que mandar um e-mail, tem que é, fazer não sei o que da faculdade, tem que falar com determinado amigo, tem que falar agora, tem que fazer... Então, às vezes, a gente sai colocando as prioridades tudo acima do nosso estudo, né? Tudo acima daquilo que a gente tem que fazer. Ah, tem que estudar. Mas você vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois e acaba não fazendo. Então, tem que colocar a prioridade. Então, você tem que colocar a lista de prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? É determinada coisa, é estudar aquele assunto, estuda. Vai atrasar o outro? Vai. Infelizmente, a gente tem muita coisa para fazer e não dá para cumprir tudo. O problema de muitos alunos é tentar abraçar o mundo com as mãos, tentar fazer um monte de coisa. Não vai conseguir. Então você tem que abdicar de algumas para fazer outras. Galera, não tem como você ser sociável, ser estudante ao mesmo tempo, a gente tem que pegar um... com o tempo a gente aprende a conviver com tudo. Mas não tem como, galera. Então tem que abdicar de algumas coisas. Só que, claro, é por um tempo. Você vai chegar em determinada idade, você vai é, diminuir determinadas coisas, vai ter mais diversão, vai viajar mais, quem vai chegar a essa época, vai. Mas por um tempo você tem que focar, por um tempo você tem que abdicar. Então, abdicação, fazer meta, é, tirar, já falei várias coisas, né? Então, tem muita coisa, você pode deixar aqui no comentário o que, é que você pode fazer. É uma das maneiras que eu uso para focar, quando eu quero focar. Outra coisa também, que eu acho importante, descanso, descanso. Na hora que você tem que descansar, descanso pode ser dividido em dois momentos. Ah, eu não estava mexendo nas redes sociais. Aí eu fui lá, o meu descanso, eu mexi nas redes sociais. Mas vamos imaginar que você tem um intervalo para descansar e você passa todo o seu descanso na rede social. Aí ah, você perdeu o seu descanso, depois você fica cansado e esse cansaço faz você não ter foco no estudo. Você começa a estudar e você finge que está aprendendo não está aprendendo. Então a hora de descansar é descansar, galera. Deitar a cabeça no, no travesseiro e dormir. E dormir de verdade, porque às vezes você tem tanta coisa no seu dia... Aí você, ah, vou ver a noite, ou vou ver depois. Aí o que acontece? É, você quer olhar tudo. Eu já tentei fazer isso. Aí eu já parava às vezes 10 horas e até 2 horas da manhã, olhando todos os grupos, olhando todas as mensagens, atualizando em tudo. Depois eu vi que eu acordava cansado, não tinha como fazer tudo. Então a hora de descansar é para descansar. Ou, Ei, você não vai conseguir cumprir tudo. Olha o que eu tô te falando. Você não vai. Então a vida é feita de prioridade, a vida é feita de abdicação, a vida é feita às vezes de não é, é, responder aquela mensagem daquele amigo, você fala, é, sumir por um tempo, isso é ter foco. Então a pessoa está sumida porque ela está focada, nunca escutou isso? Foco é isso, aprenda a focar, aprenda a não responder tudo, aprenda a não atender todos os telefones, e isso se chama foco. Eu espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído um pouquinho. E eu espero que vocês contribuam aqui no comentário. Não esquece de seguir o canal. Tchau, tchau.